A função do propagandista é essa então, né? levar as novas classes de medicamento e Sim. tal, não é meramente uma pessoa que vai ali fazer um lobby. Não, não, não. Esse, esse, Muita é. gente tem esse preconceito. Acredita né? nisso, né? É. Ó, é. oh, isso é importante, cara. Isso é importante até para é, trazer um pouco de consciência e ter certeza que os propagandistas vão me agradecer. Porque é normal, é comum, é compreensível o paciente né? e esse profissional. Para você entender o quanto ele tem que estar preparado, até a nível de inteligência emocional, para saber lidar em cenários complexos como esse. Então não tem certo ou errado a situação. O paciente quer ser atendido, ele de repente está sentindo uma dor, ele está com um membro da família com determinada enfermidade, pode ser um filho, etc. Então é normal. É, o paciente tem um certo asco por esse profissional. Mas ó, é importante saber, ele é o principal elo do médico com os laboratórios que produzem os medicamentos que necessariamente são usados nos tratamentos dos pacientes. Então é um ser fundamental no processo, sabe? indispensável. Claro que os médicos são completamente embasados cientificamente, claro que para entender das patologias, claro que também para entender dos tratamentos, das, das moléculas e tudo. É, eles estão sempre buscando atualizações, mas o cérebro humano é limitado. Tá? Então a grande maioria, esmagadora maioria dos médicos reconhecem o valor desses profissionais e buscam até incentivar, mostrar isso para os pacientes, né, a importância deles. Então a gente tem esse conhecimento de campo, sabe que a maioria dos médicos sabe a importância, nos recebe muito bem. Né? Então, assim, é importante o paciente saber disso, né? O quanto o propagandista não tem essa, cara, de ir lá fazer lobby, não é isso.